Está nascendo uma nova conexão. Dia primeiro, durante o intervalo do Jornal da Conexão, você vai se enfrentar com uma conexão mais viva. Não é somente uma cara nova, mas sim uma nova experiência. Dia primeiro, aguarde.